O Land Rover é especial porque realmente é como se reaprendêssemos a conduzir. Hoje em dia os tempos correm, nós, o carro é uma ferramenta de trabalho que nos tem que levar de um local para outro, às vezes de forma rápida, e este carro é como se parássemos no tempo, é um reaprender a conduzir. Mostra-nos que conseguimos tirar prazer de condução a 60, a 70, 80 km hora, conseguimos estar mais englobados naquilo que é a nossa envolvente, a nossa atmosfera a nossa volta, conseguimos perceber melhor. Uh, os aromas, as cores, os cheiros das ruas que percorremos é de facto um carro que nos remete para o prazer da vida. Este, este é o Série 3 de 1977, é um 2.25 litros uh, e é dos últimos, portanto, 77 dos últimos séries 3 uh, que foram produzidos. A seguir ao Série 3 vem a linha toda do Defender e portanto este é para mim o mais versátil para quem quer introduzir-se no mundo dos, dos, dos veteranos, digamos, da assim Land Rovers, será o, o mais fácil de, de nos apaixonarmos, o mais fácil de gerar alguma aprendizagem. que fez parte da, do portfólio de veículos da Guarda Fiscal, portanto, um ex-Guarda Fiscal, e adquiriu a matrícula civil em 1998. Sendo meu pai militar, eu cresci sempre a ouvir falar dos Land Rovers, como nas rotas do Contrabando, na altura dos anos 70s e 80 Portanto, foi um carro que eu cresci, ouvi falar do bom desempenho, dos momentos também, embora de trabalho, que este carro poderia proporcionar e nas características como um, um ícone do todo o terreno a nível nacional. Portanto, é um carro ao qual eu cresci sempre com a ambição e o sonho de poder ter, ser um proprietário de um Land Rover. E é, de facto, um carro que nos gera muito prazer e muito, muita satisfação no dia a dia. Quando, quando adquiri este Série 3 estava completamente abandonado, houve aqui uma, um longo trabalho de, de restauro, de, de mecânica e de, de chapa, uh, portanto, ele está nas minhas mãos há 15 anos e tem sido, como uma, uma fala da minha esposa diz, o meu terceiro filho, portanto, tudo o que é tempo livre, tudo o que é a terapia anti-stress do nosso cotidiano, é, vai realmente aqui para os mimos do meu Série 3. É muito trabalho, muito empenho, muita paixão e só assim é que conseguimos pôr estas máquinas a rolar e serem companheiros diários da nossa, da nossa vida. É um carro muito especial, tem proporcionado muitos momentos de lazer em família, com amigos, tem permitido fazer muitas expedições, muitas tra travessias de todo o terreno. Às vezes é motivo para juntar os amigos a à um café e partilhar um bocadinho aquilo que são as histórias que só máquinas destas conseguem proporcionar, são motivos de beber um café, são motivos de fazer uma viagem off-road, são motivos para fazermos um acampamento entre amigos e é o meu carro do dia-a-dia, do, dia -dia, do pós-laboral porque todos os dias ando neste carro para ir buscar os meus filhos à escola para os levar às atividades desportivas. um carro com uma caixa de quatro simplista, com um motor super simples, mas super agradável. Não precisamos de rádio, não precisamos de telefone, porque também não o conseguimos ouvir. Portanto, tudo isto que é um bocadinho contrariar aquilo que é a evolução hoje de tecnológica do setor automóvel, nós conseguimos ter esta paixão por um carro com, esta, com estas características. Que nos deixam mal. Nós é que nunca podemos uh, querer deste carro, às vezes, algo que que não estão formatados para estes carros, ou seja, se eu estou a fazer uma ultrapassagem tenho que ter noção das, das limitações do motor, um motor simples como este, este que nem tem overdrive, é uma questão de opção, mas tudo o que é comportamento off-road, com uma condução responsável e conhecendo bem as limitações mecânicas do carro, como em todos os carros, nunca me deixou em qualquer situação que me possa sentir envergonhado, nunca, e pelo contrário, já ajudei muitos, muitos amigos com outros carros tecnologicamente mais evoluídos a, a saírem de situações embaraçosas. Mas isto também faz parte um bocadinho da, da partilha e, da, e do espírito de camaradagem que temos todos os amantes do todo terreno, todos os amantes dos passeios na natureza. É também um sinal, um carro, algo que me orgulha muito, é, é super, super fiável porque 70% dos carros da Land Rover, até hoje, continuam todos em circulação. E se eu precisar de uma qualquer peça mecânica ou qualquer peça da Land Rover, a Land Rover continua, através da Land Rover Heritage, a produzir todos os componentes mecânicos que eu possa precisar para o meu carro. Portanto, isto também é um sinal de uma grande marca que nos dá sinais de continuar, de podemos continuar a apostar nestes carros, continuar a rodar com eles, e que nunca iremos ter qualquer tipo de problema em termos de necessidades de peças que nos levem a parar a nossa paixão. Este, este carro é um carro muito de interpretação de todo o terreno é, visual, ou seja, visual e conhecendo bem o motor. Portanto, é um carro em que, se calhar, temos que parar e analisar, às vezes, algumas, alguns obstáculos. Não temos câmaras, não temos, temos a tração permanente, temos as altas e as baixas, temos que as conhecer, temos que saber realmente os limites, mas temos um ângulo de ataque uh, fantástico, temos uma, um binário muito, muito interessante, mas sem qualquer tipo de ajuda eletrónica em cruzamento de eixos, o que quer que seja. Tem uma suspensão ainda de lâminas e, e portanto, uh, só conhecendo bem o carro, as características do carro uh, e a interação, a interpretação humana sobre como ultrapassar os obstáculos é que realmente não ficamos envergonhados. Portanto, tem que haver aqui uma, uma questão muito humana, muito da interpretação de cada um sobre o obstáculo que queremos ultrapassar e perante essa avaliação temos aqui a ferramenta Land Rover para ultrapassar esse determinado obstáculo. A Land Rover é uma marca muito icónica. Eu habitualmente levo o meu filho ao tênis, o meu filho o Francisco tem 9 anos e quando nos cruzamos com qualquer outro Land Rover na estrada temos o hábito de cumprimentar mesmo que seja um proprietário de um Land Rover que nós não conhecemos conhecemos um carro, identificamos como um Land Rover e cumprimentamos e há pouco tempo, na semana passada, cruzei-me com um Land Rover que também não conheci não é da cidade de Évora e levantei-lhe a mão e o Francisco ao perceber que o outro Land Rover não levantava a mão, teve um desabafo para mim que eu acho que é engraçado que foi o seguinte, oh, devias ter comprado um Toyota, portanto, isto são histórias não desfazendo da Toyota, que eu gosto muito de, de, da Toyota, mas lá está, isto passa este gosto, esta paixão, passa por gerações este culto da marca que eu acho que é única em termos de, de, dos automóveis, é algo muito especial e que sem querer acabamos por passar para as outras gerações, como eu recebi do meu pai as histórias da Land Rover, fantásticos carros que iam a todo lado, nas serras uh, atrás de, de contrabandistas uh, a fazer o trabalho deles por trilhos inimagináveis e ultrapassados. E inultrapassáveis, eu também cresci a beber um bocadinho essas histórias e sem querer passo esta, esta paixão nos filhos e espero que daí em diante também que haja carro que se mantenha por mais gerações.